Boa tarde a todos. Vamos retomar nossa sessão da quinta reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL de 2022. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Item 23, processo 48.500.00.50.11.2020.23. Pedidos de reconsideração interpostos pelo deputado estadual Elismar Fernandes Prado, pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado, e pela Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá S.A., em face da Resolução Homologatória nº 2.877, de 2021, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2021, as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição ATUJ, referentes à CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D e de outras providências. Diretor-Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, pedido de sustentação oral. Muito boa tarde, senhores diretores, doutor André, doutor Efraim, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, doutor Luiz Eduardo. Bem, senhores diretores, esse processo estava no bloco da pauta. Houve um destaque solicitado é, pelo deputado Elismar, Wellington, desculpe, e, desculpe, aqui eu vou, vou ler novamente aqui. Deputado Wellington Fernandes Prado. E, então, me permitam aqui fazer a leitura do relatório, e considerando que o voto já estava no seu inteiro teor, desde a quinta-feira, e até eu acrescentaria desde a semana passada, porque esse processo ele também estava inscrito, foi retirado da pauta, em função do, do quórum da diretoria, eu vou fazer a leitura aqui do relatório, e já peço licença ao diretor-geral para que passemos para a sustentação oral, e depois para o debate do, da proposta de voto. Por meio da resolução homologatória 2877 de 21, publicada no Diário Oficial da União, de 28 de maio de 21, foi aprovado o resultado do reajuste tarifário anual de 21 da CEMIG, distribuição. Em 7 de junho de 21, o deputado federal Wellington Fernandes Prado e o deputado estadual Elismar Fernandes Prado interpuseram um pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 2877 de 2021, requerendo medidas para a modicidade tarifária e o acesso integral aos autos do processo. Em 10 de junho de 21, a usina de energia fotovoltaica de Araxá apresentou pedido de reconsideração em face da citada resolução, especificamente quanto à homologação das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS de G da CEMIG Distribuição, a serem aplicadas aos empreendimentos a usina fotovoltaica Araxá 1 e usina fotovoltaica Araxá 2. Nos dias 14 e 21 de junho de 21 os referidos pedidos foram a mim distribuídos. Em 29 de setembro de 21, a SGT, por meio da nota técnica 223, apresentou análise acerca dos pedidos de reconsideração interpostos, é o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado. Primeiramente, cumprimentar todos os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor presidente, senhor procurador. O nosso recurso, junto com o deputado estadual Elismar Prado, destaca a necessidade da devolução total dos 6,2 bilhões de reais cobrado de forma irregular na base de cálculo do PIS, PASEP e CONFINS. Em 2020, nós tivemos aqui, apresentamos as nossas contribuições, apresentamos o nosso recurso e conseguimos uma devolução de 714 milhões de reais que impediu o reajuste da tarifa de energia em 2020. Da mesma forma, nós fizemos em 2021, foram mais de 1,5 bilhão de reais para amenizar né, os aumentos na conta de luz, A ação conjunta minha do deputado Elton Prado e do deputado estadual Alismar Prado, também do presidente do Senado, senador Rodrigo é, Pacheco, mas os valores totais habilitados junto à União e levantados né, dos depósitos judiciais somam 6 bilhões e 217 milhões de reais. Nós cobramos a devolução total, porque esses recursos são dos consumidores. Estamos no momento de pandemia, de muita dificuldade, muitos desempregados, muitas pessoas passando fome. A gente sabe que uma das questões que mais pesam no bolso dos consumidores foi justamente os aumentos por causa da crise hídrica, né? a cobrança das bandeiras tarifárias e a conta de energia, o que mais pesou na inflação e no orçamento familiar. Muitas empresas quebraram com a pandemia estão sendo muito prejudicadas, principalmente os pequenos comerciantes. Então, a devolução desse esses valores, é fundamental para a gente ter uma modicidade tarifária e fazer justiça, porque esses recursos são de quem? Esses recursos são dos consumidores. Saiu da onde? Saiu do bolso dos consumidores. E tem que ser devolvido para quem? Tem que ser devolvido para os consumidores, a gente sabe que tudo impacta, né? a gente sabe que qualquer reajuste que tiver é, é, no setor das pequenas indústrias, do comércio, impacta para o consumidor que paga é, duas vezes. E, e a situação dos consumidores né, de Minas Gerais é mais difícil ainda, porque em Minas nós temos o ICMS, que é um dos mais altos do país, chega a 42%. O verdadeiro roubo, o valor do ICMS cobrado em Minas Gerais. Sem a nossa luta nesses dois últimos anos, é, a conta de energia que já é cara seria às vezes 10% mais alta do que os valores atuais. Basta ver, se a gente for fazer um comparativo, o lucro da CEMIG, a CEMIG teve um lucro de mais de 75% entre janeiro, está aqui, entre janeiro e setembro de 2021, que soma 2,8 bilhões de reais em apenas nove meses, na comparação com 2020, isso sem um aumento né, por dois anos seguidos. Não teve aumento da tarifa e a CEMIG aumentou os lucros. Em 2020, já com a pandemia, o lucro foi de 2,8 bilhões e em 2019 antes da pandemia, 3,2 bilhões de reais. Pasme, né? parte da comemoração da CEMIG né? pelos lucros se deve ao reconhecimento do risco hidrológico e à antecipação de receita. Nós temos vários e-mails, vários consumidores de Minas Gerais revoltadíssimos, a população revoltada que está pagando por uma bandeira tarifária mais cara, a chamada escassez hídrica, sendo que desde outubro, outubro, né? Está chovendo, em janeiro tivemos alagamentos, fevereiro até agora só chuvas e a Cemig já abriu as comportas da usina de Três Marias. A melhoria dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas superou todas as previsões nas diversos, nos diversos subsistemas, mas a população continua obrigada a pagar a bandeira até abril altíssima sem né, transparência nenhuma, o que realmente não dá para entender a população revoltadíssima e com razão de pagar né, uma bandeira de escassez hídrica, sendo que os reservatórios já recuperaram aí acima de todas as previsões. Então isso é inadmissível, é inaceitável e eu tenho inclusive o um questionamento né, que as bandeiras tarifárias nem fazem parte né, dos contratos de concessões, por isso elas são ilegais. Já faço esse questionamento já há anos a ANEEL. O preço da energia né, em Minas Gerais, como eu já falei, especificamente a população é duplamente penalizada, que a gente tem um dos ICMS mais caros do país chegando a 42% e esse é a devolução dos 6,2 bilhões de reais é de direito dos consumidores. Só para se ter uma ideia, já passou por todas as decisões em todas as instâncias do Poder Judiciário, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, processo transitado e julgado desde outubro de 2019. Então não tem nada que se fazer, tem que devolver todos os recursos para os consumidores, essa decisão é retroativa a 2003 mas sem a devolução, né? infelizmente, até hoje não teve essa devolução para os consumidores. Na ANEEL, há uma consulta pública que nunca é finalizada e está aguardando manifestação das distribuidoras de energia. Se fosse ao contrário, não sei se ficaria aguardando os consumidores. Então, nós fazendo esse questionamento a todos os diretores né, da agência e que chegou-se a divulgar que seria feita para estudar, e chegou a divulgar que estudar um prêmio, ilegal para a Semiga embolsar um dinheiro que não é dela. Isso nós não vamos aceitar, não vamos permitir de forma nenhuma. Nós vamos até o final do mundo, vamos fazer todas as denúncias, abaixo assinado com a população, já estou encaminhando, solicitei inclusive audiência com o presidente da república para explicar essa situação de Minas Gerais, porque querer estudar de forma ilegal, dar um embolso, um, né, dar um, um, um prêmio ilegal para Semig embolsar um recurso que é dos consumidores, isso é inadmissível nós não aceitamos de maneira nenhuma. O que nós pleiteamos é a devolução total desses recursos para os consumidores, que são dos consumidores. Como eu coloquei, né, a população de Minas Gerais vive uma extrema dificuldade, um valor muito alto da tarifa de energia paga por uma bandeira de escassez de forma injusta se os reservatórios já estão cheios, abrindo inclusive as comportas né, da usina é, de Três Marias, a população desempregada, os comerciantes com extrema dificuldade, a energia é um dos, que, dos itens que mais pesam no orçamento familiar, inclusive na inflação, e né, o nosso SMS, né nas alturas, não se justifica de maneira nenhuma querer apropriar um recurso que é dos consumidores que já foram homologados pelo governo governo federal, esses créditos tributários. Então nós queremos a devolução total dos 6,2 bilhões de reais para os consumidores, abatendo aí nas tarifas de energia, fazendo uma justiça ao conjunto dos consumidores. Esse é o apelo que nós fazemos né, para todos os diretores é, da NEL, e nós vamos fazer realmente um grande, né, se o nosso recurso não for acatado, vamos fazer um grande movimento em Minas Gerais com todas as forças políticas, com todas as associações, as entidades, junto aqui a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de de Minas Energia, ao Presidente da República, que nós vamos levar essa situação de Minas Gerais para ele ter conhecimento do que, que acontece em Minas Gerais. Esperamos que a Agência Nacional de Energia Elétrica faça justiça e cumpra seu papel, que é regular o setor e não penalizar o conjunto dos consumidores que já estão tão sacrificados. Como eu coloquei, né, o valor da energia cobrada em Minas Gerais, da CEMIG, é um roubo, se considerado o ICMS, que é um dos mais altos do país e a população realmente não aguenta mais. Eu sempre bato nessa tecla, a energia é um bem público é essencial e não pode ser tratado como mera mercadoria. Por isso, nós exigimos a devolução total dos recursos que são dos consumidores e tem que ser devolvido para os consumidores. Vamos ficar de olhos, atentos, não vamos aceitar, admitir a apropriação indébita desses recursos. Por isso, nós pedimos, inclusive, uma atenção muito especial do procurador. Daniel, que ele se pronuncie né, para que a gente realmente garanta justiça ao conjunto dos consumidores brasileiros, de forma muito específica aos consumidores do Estado de Minas Gerais, que já estão tão penalizados. Agradeço a sua excelência, o deputado federal Elismar Prado, pela sustentação oral que fez, e passo a palavra à Procuradoria da Anel. Perdão, o deputado federal Wellington Prado, feito a devida correção. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Agradeço a referência feita pelo, pelo deputado Elton Prado e aproveito para parabenizar pela sua atuação tão combativa. Eu estou como procurador-geral da ANEL desde novembro de 2018 e o deputado tem, tem sempre estado presente fazendo, fazendo pressão de, da forma correta em favor dos consumidores do Estado de Minas Gerais. Sobre esse assunto específico, o, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins é, Em primeiro é importante esclarecer que o pagamento não foi feito de forma irregular é, A sistemática vigente na época era que permitia a inclusão Na verdade a, a distribuidora era obrigada pelo Estado é, a, Era obrigada pela Receita Federal na verdade A calcular o PIS e a Cofins considerando o ICMS na base de cálculo posteriormente com as decisões judiciais que foram proferidas em especial a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em acórdão de 2017 posteriormente modulado salvo engano 2020 ou 2021 é que se passou a ter a certeza da exclusão do ICMS da base de cálculo e que nos processos individuais Serão, será discutida a devolução dos valores retroativos. Em relação a valor de retroativos, imagino que seja esse montante ao que o deputado fez referência, como ele também fez referência, a ANEL abriu uma consulta pública, primeiro uma tomada de subsídios e agora uma consulta pública que está em vias de ser finalizada, deve ser finalizada esse ano, pelo que foi informado pela SFF, em que dará tratamento à forma de devolução desses valores, que não é algo trivial tem que se estabelecer uma determinada velocidade na devolução, já que a capacidade de compensação dos créditos obtidos com as ações judiciais é, pela distribuidora não é de forma imediata. Mas a Procuradoria tem se posicionado favoravelmente à devolução na integralidade aos consumidores desses valores que lhe foram pagos. Em relação ao caso em específico, Tecnicamente, não é o caso de se dar provimento ao pedido de reconsideração. Essa matéria está sendo debatida em paralelo em outro processo e, portanto, a Procuradoria opina é, pelo, pelo não provimento ao pedido de reconsideração que foi interposto. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu também gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao deputado federal Wellington Fernandes Prado e ao deputado estadual, Elismar Fernandes Prado, ambos sempre muito ativos e muito combativos na discussão dos temas que se relacionam ao fornecimento de energia elétrica, qualidade e as tarifas de energia elétrica dos consumidores de Minas Gerais. Também fazer aqui uma referência ao trabalho do senador Rodrigo Pacheco, que também tem se envolvido nas discussões que envolvem os processos tarifários da, do Estado de Minas Gerais, em especial da CEMIG. E, e é importante lembrar que desde quando houve a possibilidade de reversão de parte dos recursos, e aí muito bem pontuado, muito, muito preciso o procurador-geral, ao destacar e ressaltar, essa cobrança não era ilegal a CEMIG e outras distribuidoras, não estavam cometendo nenhuma ilegalidade. Havia uma interpretação que foi esclarecida é, depois de vários anos e vários julgados no Supremo Tribunal Federal, em última instância, depois uma outra decisão que modulava os efeitos da devolução desses créditos e o que, de fato, a agência tem, tem exercido, avaliando ainda não de forma definitiva, porque o processo que corre em paralelo, de, que vai definir a forma da devolução desses recursos, ainda não foi concluído. Razão pela qual nós, de forma cautelosa e de forma eh, pontual, analisando caso a caso, ou seja, tentando diminuir os impactos daquele reajuste tarifário e, ao mesmo tempo, também buscando um equilíbrio na compensação desses créditos, em, no caso de cada distribuidora, temos, ao longo desse período, eh, reduzido os impactos tarifários em diversos processos tarifários. O processo da CEMIG, em especial, já foi objeto de duas decisões da agência em dois processos de reajuste, o reajuste de 2020 e 2021. Em ambos os casos, com a presença sempre aqui do deputado federal Wellington Fernandos, Fernandes Prado e do deputado estadual Elismar Fernandes Prado, e também sob a liderança do, mini, do senador e presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, essas discussões se pautaram aqui na agência e foram deliberadas pelo colegiado. Então, sendo assim, é, doutor André Peptoni e doutor Efraim, peço licença após os esclarecimentos já feitos pelo Procurador-Geral e pelo fato do processo e do voto constar na sua íntegra há quase du há duas semanas, é de conhecimento de todos a proposta de voto, eu peço licença aos senhores para fazer a leitura do dispositivo do voto. E nesse sentido, é, declaro que diante do exposto e é do que consta do processo 48500005011 de 2020, voto nos termos da minuta de despacho em anexo, conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado e deputado estadual Elismar Fernandes Prado, em face da resolução homologatória 2877 de 2021. Não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela usina de energia fotovoltaica de Araxá, S.A., em face da resolução homologatória 2877 de 2021, ante a intempestividade verificada e de ofício retificar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSDG aplicável à usina fotovoltaica Araxá 1 e Araxá 2 e à UTE Energia, energética Tupaciguara, com consequente refaturamento de eventuais valores cobrados das centrais geradoras, considerando a vigência da referida norma. Este é o voto. Em discussão... Bom, senhores diretores, só também cumprimentar o deputado federal Wellington Prado, o deputado estadual Elismar Prado. O procurador falou que está desde 2018 acompanhando, eu acompanho desde 2010. Os dois deputados, os dois parlamentares de Minas, sempre foram muito atuantes em defesa dos interesses dos mineiros, na fiscalização competente que faz na concessionária de, é, pública de distribuição de energia local é, que é a CEMIG. Mas eu preciso fazer um esclarecimento no que diz respeito à bandeira tarifária. No que diz respeito ao ICMS, tanto o procurador-geral como o do diretor Sandoval, você que esclareceram bem o tema. Mas quanto à, à bandeira tarifária, a bandeira escassez hídrica, que foi estabelecida em setembro, ela olha os custos de setembro, outubro e novembro. Então, nós tínhamos 5 b 200 de déficit na conta bandeira, quando a bandeira estava vermelha e arrecadava algo em torno de R$ 9,00 para cada 100 kWh. E ela não era suficiente para cobrir os custos do sistema, deixando aí um déficit de 5,2 bi. E as medidas para combater a crise hídrica no mês de setembro, outubro e novembro, considerando a importação de energia do Uruguai e da Argentina. E considerando o despacho adicional de térmica, custaram 8,6 bilhões. Então, somando o déficit da conta-bandeira com as medidas para combater a escassez hídrica, nós tínhamos um déficit de 13,8 bilhões nos meses de setembro, outubro e novembro. E essa bandeira de 14 e 20 ela foi instituída em, no início de setembro e terá vigor até o final de abril para cobrir esses custos de trás, de setembro, outubro e novembro. Então, as chuvas que acontecem agora e nada afeta as bandeiras. Então, não é adequado correlacionar a arrecadação da bandeira para cumprir um curso de setembro, outubro e novembro com os reservatórios cheios agora, a partir de janeiro é, e fevereiro. Então, não, não há relação de uma coisa é, com a outra. Então, essa, só para esclarecer, essa bandeira ela poderia cobrir esse curso de 13,8 bi até dezembro só que seria um valor muito maior que os 14,20. Então foi feita uma análise em quanto seria suportável a diferença financeira que as distribuidoras poderiam cobrir para que não houvesse colapso financeiro do setor. Então o que eu estou falando é o seguinte, os custos devem ser cobridos no mês a mês, entretanto a arrecadação ela foi mais dilatada. Os custos aconteceram em setembro, outubro e novembro, e a, a arrecadação do recurso para cobrir esses custos aconteceram entre setembro e abril. Isso quer dizer que entre setembro, outubro e novembro, as distribuidoras tiveram que pagar um valor X e arrecadaram um valor X menos delta. Então, ela teve que suportar esse financeiro entre o custo e a arrecadação. Mas era na medida a, a, a adequada. Do, do, no necessário suporte né, do, do valor das tarifas para os consumidores. Então, foi feito todo esse estudo e chegou-se aos 14,20. Então, de fato, nós estamos aí vivendo um, um período positivo, né, de, de um inverno, mas que não tem relação com o despacho térmico que foi feito em setembro, outubro e novembro. Isso é vista custo adicional para o futuro. E o instrumento da bandeira ele é importante porque ele arrecada justamente esse custo da térmica no mês a mês, para ser pago no final do mês, sem acumular juros para, os, para o consumidor. E a agência já fez um estudo mostrando a efetividade do mecanismo e a economia que traz para o consumidor o exercício do, do mecanismo da bandeira tarifária. Doutor André, só fazer uma parte na sua fala. Dizer que o mecanismo de estabelecer naquele momento essa bandeira foi tão acertado que o dimensionamento ele chegará em abril, nós vamos conseguir, com certeza, custear todos os pagamentos incorridos ali naquele momento severo de escassez hídrica que nós tivemos ali em meados de setembro, outubro e novembro. E, por um outro lado, também, a decisão de alongar esse recebimento até abril ele, de certa forma, ele refletiu a dificuldade que os brasileiros tinham naquele momento, a gente está ainda em momento de pandemia, não seria justo cobrar tudo de uma única vez naqueles meses e que quem pagaria ali no final e quem sofreria no final seriam os consumidores. Então, hoje, já observando com um pouco mais de tempo, a decisão que a CREG tomou naquele momento, juntamente com essa casa, foi uma decisão extremamente acertada. Feito. Então, em votação a matéria... Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. E assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal... Wellington Prado e pelo deputado do Estadual Elismar Prado, em face da Resolução Homologatória 2877-2021, e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 41, processo 48.500.0027.80.2001.18. Prorrogação a pedido da concessão para exploração da usina hidrelétrica UHE HS Salto de Poranga, outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio, localizada no município de Juquiá, Estado de São Paulo. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informe que é um pedido de sustentação oral. O secretário, estou o... tentando abrir o voto aqui, já há algum tempo ele não está carregando. Estou pronto para o 21. Então, pode... Ah, é. Eu carreguei normal, Sandoval. Pois Você é, não sei o que está um... acontecendo aqui. Aqui é o 41... Quer passar para o próximo, então? É diferente. Na sequência, a gente vai vamos Sem pro problema pro, vamos para o 21. item 21 da pauta, que é o processo 48.500.0027.25.2019.46. 002725 2019 46 Recurso administrativo interposto pela é, é, Brazenerg, geradora de energia limitada, em face do despacho número 2.236-2019. Emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que conferiu o registro de intenção ao outorgo de autorização DRIPCH, referente à pequena central hidrelétrica PCH Ricardo Marins, para a empresa EMSU Energias Renováveis LTDA. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informe que é um pedido de sustentação oral. Senhores diretores, aqui a gente. O processo também constou na pauta das últimas três reuniões do bloco. Tá, então não tem razão né, alguma da gente entrar aqui, aprofundar relatório em fundamentação, mas aqui é a disputa está relacionada a um empreendimento e uma CGH, que de certa forma, por questões do aproveitamento ótimo em que a SCG é, expediu né, a, o DRIPCH para PCH Ricardo Marins, a empresa entrou com recurso, a Brasenage, no sentido de pedir indenização para a CGH, que de certa forma será aí prejudicada com a implantação da PCH. A área técnica defende que não há previsão legal para, com, para compensação de energia em decorrência de, da CGH, salto, timbó, com otorga extinta por decurso de custo e prazo. A procuradoria também acompanhou o entendimento. Então, senhores diretores, esse é o relatório. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Guilherme Berejuc, representante da empresa. Senhor diretor relator, em nome de quem cumprimento os demais diretores e a senhora diretora, bem como ao ilustre procurador-geral e ao senhor secretário-geral. Eu represento aqui a Brasener, geradora de energia, em recurso interposto contra o despacho que conferiu o DRI PCH para a empresa emissul Energias Renováveis, que busca a outorga para explorar a PCH Ricardo Marins. A PCH Ricardo Marins foi identificada e apontada em estudos de inventário, aprovados em 2014 por esta agência. Nesse inventário, se observou que a instalação dessa usina afetaria drasticamente a produção energética da usina Salto do Timbó. a PCH Ricardo Marins captará água a montante da Salto do Timbó restituirá o curso do rio a Jusante. Aproveitando assim praticamente todo o recurso hidráulico disponível para a produção de energia elétrica pela Salto do Timbó. Desse modo, meu cliente busca de antemão, junto à agência, estabelecer um mecanismo de compensação pelas perdas energéticas, advindas da implantação da PCH Ricardo Marins. E aqui eu trago algumas reflexões que contrastam, em boa medida, com os fundamentos já expostos nos votos que o seu relator disponibilizou na quinta-feira por integrar o bloco da pauta. Bom, o primeiro ponto que nós consideramos relevante é firmar a ideia de que assalto do Timbó ela não pretende uma indenização em face da União ou da ANEL. Não se busca de nenhuma forma uma compensação. Nós sabemos que o artigo 8º da Lei 9.074, ela prevê uma limitação à responsabilidade da União e da ANEL no caso de uma usina de pequena capacidade ser afetada, pela implantação de um aproveitamento que corresponda ao aproveitamento ótimo. A lei preceitua que não caberá ônus a União ou à ANEL, caso venha a ser otorgado um empreendimento que afete, na busca do aproveitamento ótimo, que afete uma usina existente, que seja uma PCH, ou melhor, que seja uma CGH. Desse dispositivo, a primeira reflexão que nós trazemos, que nos parece uma conclusão necessária, é de que a lei não trouxe, em absoluto, uma limitação ao direito pré-estabelecido pela empresa que explora CGH. Disso, nós queremos estender um raciocínio que consideramos importante. Temos visto uma tendência, uma corrente interpretativa de que as CGHs teriam direitos e prerrogativas como empreendedores diminuídas em comparação com PCHs ou com o Hs, que são objetos de, de autorização ou concessão. Nos parece equivocado entender que um empreendedor que titula a exploração de uma CGH esteja sujeito a uma insegurança quanto aos direitos constituídos, o direito ao potencial energético, porque sendo por o aproveitamento hidráulico ou potencial hidráulico, um bem da União que pode ser explorado por uma outorga que seja uma autorização ou concessão, e a Constituição prevê ainda a permissão como figura para exploração. É, e sendo posteriormente, em um dispositivo específico da Constituição Federal, dispensada a autorização ou a concessão para aproveitamentos de capacidade reduzida nós entendemos que essa dispensa desse instrumento ele não desnatura uma permissão implícita que se faz a qualquer empreendedor para explorar um bem que é da união de uma forma irrenunciável. A característica de bem da união não se desfaz quando o empreendedor explora uma CGH. E nos parece que seria temerário sujeitar o empreendedor de CGHs a uma insegurança de não lhe reconhecer nem mesmo o direito à indenização sobre um aproveitamento que existe e está operante. E é muito neste sentido que nós trouxemos em nossa fundamentação ao recurso a ideia de uma, de uma. a semelhança de uma expropriação, de uma intervenção em uma propriedade ou a direitos já constituídos. Nós entendemos que a única forma de se compatibilizar o artigo 8 da Lei n 9.074, quando retira ônus, de indenização por parte da União ou da ANEL, é se reconhecer que, embora não existam um ônus de indenizar por parte da União ou da ANEL, não significa que a agência possa, no papel, na função, de gerir o potencial hidráulico, ignorar que alguns empreendimentos, quando otorgados, causarão afetação, em relação a patrimônios, em relação a direitos já constituídos. O que é o caso aqui da PCH Ricardo Marins, quando afeta a produção da CGH Salto do Timbó? A ideia de uma indenização, ou de um direito a uma indenização, ela é bastante certa em relação à presente situação. O artigo 8 não afasta um direito a uma compensação. A natureza do requerimento que trazemos a ANEL e da providência que pedimos a ANEL é de que se antecipe e dissipe o potencial conflito em torno do aproveitamento de uma nova usina, que é objeto de uma outorga ou de uma pretensão a uma outorga. Pois, é necessário que tanto o empreendedor que terá essa nova outorga quanto o empreendedor que já possui a usina operante possam manejar riscos já conhecidos e que podem ser dirimidos pela ANEL na fase anterior à outorga. Então, quando assalto do timbó pede ANEL que proceda o que antecipe um procedimento de compensação das perdas energéticas, o que nós pedimos é que a ANEL exerça a competência de dirimir conflitos entre agentes, entre produtores independentes. No caso, entre um candidato a uma autorização e um empreendedor que já está estabelecido. É neste sentido que trazemos o recurso e pedimos que a ANEL intermedia esta solução administrativa antes de proceder à outorga da PCH Ricardo Marins, prevendo uma forma de compensação. Muito obrigado, senhores diretores. Tenham uma boa reunião. Agradeço ao representante da parte, a sustentação oral que hora promoveu, e passa a palavra à procuradoria. Senhores diretores, também agradeço a sustentação oral feita com maestria por, por Guilherme Berejouk. No entanto, a Procuradoria já se pronunciou desde o ano passado, por meio de parecer, em que reconhece que o titular de, de um registro, ele não, não pode, não deve ser indenizado, isso por previsão legal, no caso de alteração e aprovação do aproveitamento ótimo, que afete as características da CGH. Então, a manifestação da Procuradoria pela impossibilidade de fixação dessa compensação na linha do que foi exposto pela ECG. Senhores diretores, é, assim como iniciei aqui a, a relatoria do voto, esse voto já está expresso aí já há algum tempo, já andou entrando e saindo na pauta, mas sempre no bloco e com toda a fundamentação. E eu poderia resumir a fundamentação toda apenas num trecho em que a Procuradoria bem asseverou o entendimento dessa casa. A Procuradoria, por meio do parecer 277, disse o seguinte que não há previsão legal para compensação de energia em decorrência de a CGH Salto Timbó com outorga extinta por decurso e aqui é um ponto importante, com outorga extinta poder curso do prazo ser atingida pelo aproveitamento ótimo em caso de implantação da PCH indicada nos estudos de inventários aprovados pela ANEL. Compreendo o pedido da Brasenage, compreendo a sustentação oral colocada, consigo ver é, é, algum ponto de sensibilidade no tema, mas o que nós temos aqui é um regramento. Né? Não posso eu afastar o regramento para estabelecer uma resolução de conflitos que, na verdade, ela a priori, sob o ponto de vista da legalidade e do regulamento, muito bem posto. Não há espaço para tal questionamento pelo menos no ambiente regulatório, não consigo enxergar isso. Né? Então, por essa razão, eu estou acompanhando tanto o entendimento da SCG, né, por entender que está acompanhando o regramento, bem como o entendimento trazido também pela Procuradoria. Então, senhores diretores, é, passo diretamente a dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500, 27.25.2019, traço 46, voto por conhecer e no mérito NERGAR provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Brasene, geradora de energia, de forma a manter os efeitos de despacho. 2.236 de 2019, que conferiu o DRI-PCH para a empresa MSU Energias Renováveis, desenvolver o projeto básico da PCH Ricardo Marins, é o voto. Em discussão? Em votação a matéria... Acompanhe a proposta de voto do eminente relator da matéria. Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu negar, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Brás Energy, geradora de energia de forma a manter os efeitos do despacho número 2236-2019, que conferiu o DRIPCH para a empresa Mitsul Energia, desenvolveu o projeto básico da PCH Ricardo Martins. Próximo item, seu secretário-geral. Último item da pauta, é, número 41, processo 48500 200118 2001 18 Prorrogação a pedido da concessão para exploração da usina hidrelétrica UHE Salto do Iporanga, outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio, localizada no município de Juquiá, Estado de São Paulo. Diretor-relator, Sandoval de Aroujo Feitosa Neto, informe que é o pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário. A UHE Salto do Iporanga foi outorgada em 5 de novembro de 1971 à Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, nos termos do Decreto 69.470. De acordo com o decreto, a concessão vigoraria pelo prazo de 30 anos. A outorga da usina foi prorrogada pelo prazo de 20 anos por meio da portaria 523, de 28 de novembro de 2001. Em 26 de setembro de 2016, a CBA Geração protocolou a Carta 281, pleiteando nova prorrogação da concessão da UHE Salto do Iporanga, em 17 de outubro de 2016, a SCG informou por e-mail que, diante da ausência de regulamento específico que discipline a obrigação de pagamento pelo uso do bem público, a instrução do processo seria sobrestada até publicação de tal regulamento. Em 27 de novembro de 2017, a CBA protocolou a Carta 287, solicitando em obediência ao Decreto 9.158 de 2017, Nova prorrogação da usina UHE Salto do Iporanga. Em 30 de junho de 20, por meio da carta 137, a CBA reiterou os pedidos de nova prorrogação da concessão da OHE Salto do Iporanga, que fora realizado em 2016 e em 2017, argumentando para tal o disposto no artigo 2º da Lei 12.783. Em 29 de abril de 2021, a SCG, por meio da nota técnica 88, opinou pela emissão de recomendação ao Ministério de Minas e Energia no sentido do indeferimento do pedido de prorrogação de outorga da UHE Salto Iporanga. Segundo a SCG, a concessão da UHE Salto do Iporanga já foi objeto de prorrogação por meio da portaria 523, o que impossibilitaria seu enquadramento no disposto no artigo 2º da Lei 12.783. Em 1 de março de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 29 de abril de 2021, minha assessoria realizou reunião com os representantes da CBA e, na mesma data, por meio do Memorando 99 de 2021, solicitei análise da Procuradoria. Em 18 de maio de 2021, a CBA encaminhou manifestação em face ao conteúdo da nota técnica 88. Em 7 de maio de 21, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 139, por meio do qual opinou em concordância com a SCG. Em 31 de maio de 21, a interessada encaminhou nova manifestação a respeito da prorrogação da concessão da UHS Salto do Iporanga. Em 22 de outubro de 21, solicitei a inclusão do processo na pauta da 40 reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Entretanto, retirei o processo da pauta em atendimento a novo pedido apresentado pela geradora por meio da carta 324 de 2021, de 22 de outubro de 2021. Queria apenas só ressaltar que em 22 de outubro de 2021, eu pautei o processo portanto, antes da data de 4 de novembro de 21, que é a data de fim e encerramento dessa concessão. Em 4 de novembro de 21, a Torantim, por meio da carta 332, solicitou informações acerca das condições de exploração da UHE, tendo em vista o, o, o, term, o término do contrato de concessão. Em 29 de novembro de 21, minha assessoria solicitou, por meio do Memorando 295, parecer complementar, é, de forma a analisar as alegações trazidas pela última manifestação da CBA. Oportunidade em que a Procuradoria emitiu em 3 de 2 de dezembro de 21, o parecer 372. Em 3 de, de dezembro de 21, a Votorantim, por meio da carta 427, encaminhou... Relatório de Avaliação dos Ativos de Geração da UHE, Salto e Poranga. É o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rodrigo Machado Moreira Santos, representante da CBA. Ilustres diretores, ilustra diretora, senhor representante da Procuradoria Geral, senhor secretário-geral, Bom dia a todos. Venho fazer a sustentação oral no âmbito do processo que trata da prorrogação da usina hidrelétrica de Salto do Poranga, de titularidade da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Inicialmente, trago aqui um breve histórico do processo, do qual vou destacar três eventos, três fatos. Primeiro, a CBA apresenta em setembro de 2016 o um pleito para a prorrogação da sua usina, da sua concessão da usina Salto do Poranga. Neste momento, atendia todos os requisitos legais eh, e, sob a égide do artigo 2º da 2783, então vigente, teria o direito à sua prorrogação, a que essa agência analisasse o seu pleito de prorrogação. Contudo, dois meses após, houve uma alteração desse artigo 2 foi inserido um novo requisito, até então impre, imprevisto. E, exatamente por conta desse, dessa nova exigência inserida após o pedido da CBA, a douta procuradoria se manifestou contrária é, à prorrogação no final de 2021 e, e com a devida vênia, não coadunamos com o entendimento da procuradoria e tampouco está alinhado com o entendimento é, exarado pelo ilustre professor Floriano Zé Marx Marques nos autos, é, que ele preparou um, um parecer específico para esse caso. E, por isso, estamos aqui para pleitear, requerer, seja revista a posição constante na minuta de voto disponibilizada. Pois bem, como foi dito, a redação original tratava especificamente sobre autoprodução e é sob a égide desse artigo que a CBA apresentou o seu pleito atendendo plenamente todas as condições e exigências à época. Sempre foi muito diligente e, e, e, e apresentou o seu pedido com antecedência prevista em lei. Não uma antecedência exagerada, uma antecedência prevista na lei que era cinco anos e que poderia então ter tido o seu pleito atendido, inclusive, enfim, logo que esses cinco anos de antecedência foram atendidos nos termos que a própria Lei 273 descreve. É... Quando se faz o pedido e atende-se todos os requisitos para aquele ato que está sendo requerido, você tem ali um ato jurídico perfeito. Você tem, na verdade, uma você tem todas as componentes de um direito adquirido, porque tudo que estava na mão do agente foi atendido sob a égide daquela legislação. E isso, inclusive, é o que se argumenta. E com a devida vênia ao parecer da Procuradoria, em nenhum momento se, argu... se, se argui o direito adquirido, a prorrogação em si. Nós conhecemos muito bem o funcionamento dessa agência, mas sim o direito adquirido, a análise do pedido sobre a égide que vigia a época do pedido e, e sobre a qual o, a CBA, o agente, dispunha no momento do pedido e que inclusive atendeu todos os requisitos para aquele, que aquele pleito fosse, sim, atendido. Esse entendimento foi corroborado, pelo, no parecer, do lúcio professor Florian Azevedo Marx, que está juntado aos autos. Excelências senhores. Pois bem, mesmo que se ignore, ou que não se acate o argumento do ato jurídico perfeito, o direito, juri, o direito adquirido ao, ao contexto jurídico a ser analisado, né, o nosso o pedido da CDA, ainda assim há que se destacar que o contrato de concessão 05 de 2002, que trata do HS Alto do Coranga, ele traz uma cláusula específica que foi cunhada sob a égide do artigo 4 da 9174 que trata sobre prorrogação de concessões anteriores a 2013 que está plenamente vigente e que caso não aplicava a 1273 12, em caso, deveria-se utilizar tal artigo para justificar a prorrogação da usina dado que totalmente vigente e aplicável em caso, tanto que Deu aso à a, a, a subcláusula primeira, é, aqui transcrita, que trata exatamente de um período de provação até 20 anos, os exatos termos que eram, foram previstos na, no artigo 4º, parágrafo 2 da 9074. Então, existem, senhores, dois artigos aplicáveis no caso concreto. O artigo 2 com a sua redação original, vigente à época do pedido. E caso se entenda que esse artigo não pode ser considerado Dado que é alterado, o artigo 4 da 9.074, esse plenamente vigente, e não alterado, posteriormente, continua plenamente aplicável no caso concreto. Esse é o pleito principal desse processo que apresentamos aos senhores. Mas, dadas as peculiaridades do caso concreto, gostaríamos de usar o restante da apresentação para destacar um outro ponto muito relevante. Essa usina, como foi mencionado, ela não é interligada. Caso não seja, catada, não seja catado o pleito aqui apresentado, a usina deverá ser relicitada nos termos da 12783. Porém, nesse caso, o novo concessionário será obrigado, o contrato de concessão deverá prever a obrigação da construção de uma nova linha. E somente após a construção dessa nova linha, interligando a usina ao sim, ao Sistema Interligado Nacional, é que se poderá efetivamente ter a função desse novo concessionário e efetiva comercialização dessa energia no regime de cotas, ou seja, qual for o regime é, é, a que será aplicado pelo Poder Concedente. Isso, senhores, demonstra que teremos um grande lapso temporal entre a decisão sobre a prorrogação ou não e a efetiva assunção do novo concessionário. E aqui é importante destacar, neste período, como foi ressaltado em várias manifestações dessa agência e que até o momento não houve uma manifestação clara dessa agência, o endereçamento desse problema, é o regime previsto na portaria MM 117, ele simplesmente é inaplicável no caso concreto, dado que essa portaria prevê que a usina não prorrogada ela deve ser operada provisoriamente por um prestador de serviço nomeado pelo Ministério de Minas e Energia e essa energia será alocada em cotas o que não é possível no caso concreto, como já foi dito, essa usina é não é interligada, ela é conectada diretamente à unidade industrial da CBA. Então, não se aplica a 117. E essa agência, como regulador do setor elétrico, deve sim ter a preocupação de endereçar o tema, ainda que a competência seja do MME, mas que seja endereçado antes de se concluir a análise sobre a prorrogação da, que é extremamente importante. A CBA não pode ser compelida a manter um ativo sem saber o seu regime ou sem mesmo poder usar a sua energia. E um ativo abandonado, não preciso, não preciso nem ressaltar isso aqui, né? parece claro para todos, uma hidrelétrica não pode ser abandonada, ela precisa ser operada, ainda que não se turbine, não se gere energia elétrica por qualquer razão, o que é um contrassenso no momento de escassez energética, mas ela não pode ser abandonada. E isso a CBA não pode arcar sem qualquer, só com um ônus, sem nenhum bônus. Então, esse tema deve ser analisado e o que se requer a essa agência é que se analise antes de se concluir a análise sobre a prorrogação, que tem essa interface com o Ministério. Mas, por fim, e me valendo aqui de, de, dos segundos finais da minha apresentação, é importante ressaltar que a minuta de voto colocada em discussão, disponibilizada no site da ANEL para esse caso, é, ela traz uma questão muito complexa e não vista antes, e que gostaremos aqui de ressaltar e com a qual a CBA não pode recuadunar. Há uma menção, uma determinação da agência que é, ao MME que, quando decida sobre a, a, a continuidade dessa concessão, e que recontabilize, que revise o passado, esse período que a CBA, contra a sua vontade, dado que tentou adiantar a decisão do caso, ela, ela ficou operando já após o término da concessão. Né? Esse, esse, esse dispositivo ele deve ser excluído do voto, a uma, porque é, a ANEL não tem a competência para fazer determinações ao Ministério, isso é uma questão que o Ministério vai ver oportunamente, caso a ANEL decida realmente encerrar o processo hoje, a duas, porque a CBA não pode ser prejudicada por algo que ela não mesmo nem mesmo deu causa, e a três, esse posicionamento inclusive contradiz manifestações anteriores dessa própria agência da SCG a época pelo Dr. Elvio que era o então superintendente da ANEL hoje diretor é, deixando claro para esse próprio agente enquanto não tivesse a manifestação final do, do processo de prorrogação seriam mantidas as condições do contrato então encerrando, peço desculpas aí pelo tempo é, requeremos que seja sim deferida por ter plena base legal Seja no artigo 2, com redação original da 2783, seja na 974, o pedido de prorrogação. Caso esse seja negado, que a ANEL aponte uma alternativa e tenha uma interface com a OME antes de encerrar esse processo, para trazer uma clareza sobre o regime jurídico aplicável é, é, posteriormente a, entre a, o termo da concessão e a assunção do novo concessionário. E, por fim e esse é um pleito independente de qualquer que seja o mérito, que seja suprimido o artigo 34 é, do, da minuta de voto disponibilizada, dado que é, contraria a jurisprudência da ANEL posturas anteriores da, dessa agência, e, inclusive extrapola aqui é, a, a própria competência da ANEL com uma determinação MME e que, infundada a nosso ver e com a devida vênia. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da parte, contribuindo ao nosso debate, e passo a palavra à Procuradoria-Geral da Agência. Senhor Diretor-Geral, senhor Diretor-Relator, também agradeço ao Rodrigo pela sustentação oral feita em nome da CBA. A Procuradoria teve a oportunidade de analisar esse caso por meio de uma, de um, um, uma competente procuradora, das mais competentes da nossa equipe, e é, o que ficou verificado é o seguinte, primeiro, não existe o, o alegado direito à prorrogação. E por que, que não existe esse direito? Porque não existe em nenhum lugar do mundo direito à prorrogação de concessão. O, o, o que existe é o direito de pedir a prorrogação, que é feita se houver conveniência e oportunidade. Então, o que a Procuradoria é, deixou muito claro nesse processo é que no momento em que foi feito o pedido, um mero pedido, e isso não forma ato jurídico perfeito, é uma heresia falar o contrário, que um pedido ele forma ato jurídico perfeito, ele não forma ato jurídico perfeito, é, posteriormente ao pedido, surgiu uma nova condição para que o poder concedente fizesse as prorrogações, ele operacionalizasse as prorrogações, e por essa razão é, e, e essa condição era apenas poderia ser prorrogada aquela concessão que não tivesse sido prorrogada anteriormente. Então, necessariamente o regime jurídico desse dessa usina ele passou a seguir o da lei número 13.360, que não permite uma nova prorrogação para essa situação. O fato do pedido ter sido feito anteriormente, como já registrado, não forma de modo algum ato jurídico perfeito, é, já que sequer existe esse direito no ordenamento jurídico brasileiro, a prorrogação como é atestado pelo Supremo Tribunal Federal, não é nem pela Nel, é pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por essa razão, a procuradoria se manifesta no sentido de que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, a opinião da ANEL, a ANEL ela tem, tem uma manifestação opinativa, quem vai praticar o ato é o Ministério de Minas e Energia, se o Ministério de Minas e Energia entender de modo diverso, que fundamente e, e decida em outro sentido. Mas a posição é, da, da ANEL, pelo menos da procuradoria da ANEL e da diretoria, em, em diversos outros casos, é exatamente nesse mesmo sentido. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, pela, pelos comentários. E apenas para registrar que a Procuradoria Federal se manifestou por duas vezes com a emissão de dois pareceres bastante, muito bem embasados e que trazem muita segurança juntamente com a instrução que foi feita pela SCG. Então não há nenhuma dúvida, não há nenhuma em definição por parte da, da, dessa relatoria no encaminhamento do processo como proposto no voto. Também gostaria aqui de fazer uma observação que eu, a nossa assessoria analisou a sustentação oral e por várias vezes é, afirmou, e eu também assisti agora novamente, e que não há em momento algum e nem poderia haver determinação da ANEL para o Ministério. Nós não temos competência para isso, é, e, e porque as competências da agência são previstas em lei e não consta, não consta no rol das competências da ANEL determinar qualquer coisa ao Ministério de Minas e Energia que figura nessa relação como poder concedente. Então, é, o que há, e aí o, o procurador-geral foi muito preciso no fim da sua fala, o que há é um opinativo, até mesmo porque a decisão de prorrogar ou não concessões, elas são sustentadas em lei e é uma decisão por dada a conveniência e a oportunidade do poder concedente e, mais uma vez, nesse polo, quem figura é o Ministério de Minas e Energia. Bem, além do mais, eu também queria destacar que, eh, a, um, entre outros pontos, a argumentação é feita no sentido de que a UHE não poderia se submeter ao procedimento de transição de cotas, de transição para o regime de cotas. Então, essa, essa discussão, ela não cabe à ANEEL, mas sim ao Ministério de Minas e Energia. Então, é, um outro ponto que eu queria destacar é que a ANEEL ela exerce, e nós aqui fazemos, eu faço questão de registrar isso, a exaustão, a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, interposição de memoriais, solicitação eventual de retirada de pauta, quando da necessidade e da apresentação de novas informações, e assim o fizemos. E aí eu destaco que no dia 22 de outubro de 2021, portanto, antes do encerramento da concessão, eu trouxe o processo para a pauta. E, mais uma vez, a empresa entrou com um novo pedido e solicitou que retirássemos o processo da pauta para uma avaliação complementar. Assim fizemos, retiramos a pauta e pedimos uma análise complementar do procurador, da Procuradoria Federal, e, como já dito, foi feito e não há nenhuma, nenhuma dúvida com relação a, a, ao encaminhamento do processo. Argumentar também, em algum, em algum momento da fala do do procurador da Salto Iporanga, de que uma usina não pode ser abandonada, isso é, eu também não posso aceitar nenhuma afirmação dessa forma. Uma vez que há regulamentação, há legislação que permite para, ao fim da concessão, o próprio operador operar a usina, se assim for designado pelo poder concedente, e se assim é, a empresa mostrar interesse em fazê-lo. Não havendo, pode a União indicar um outro operador para aquela usina. Então, em momento algum, ficaria uma usina abandonada, como foi afirmado pelo procurador da empresa. O que há de 4 de novembro de 21, quando se encerrou a, a concessão daquela usina, é eventuais ajustes a serem feitos, uma vez que de 4 de novembro de 2021 até a data de hoje, e provavelmente, por mais algum, algum tempo, até a decisão final do Ministério de Minas e Energia, essa usina será operada, seja pelo operador atual ou por outro operador indicado pelo Poder Concedente. Então, eh, doutor Efraim, doutor André, feito esses comentários e considerando que o processo já encontra-se, já encontrava-se o voto em seu inteiro TU desde a última quinta-feira, peço licença para a leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto do que consta do processo 48.500.002780 de 2001, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento do pedido da Companhia Brasileira de Alumínio de prorrogação da concessão para explorar a UHE Salto do Iporanga, bem como sua inclusão, no rol das usinas a serem oportunamente licitadas. Este é o voto que submeto a esse colegiado. Em discussão a matéria. Em votação. diretores, eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento do pedido da Companhia Brasileira de Alumínio de prorrogação da concessão para explorar o HE Salto de Poranga, bem como sua inclusão no rol das usinas a serem oportunamente licitadas. Bom, senhores diretores, esse era o último processo da pauta, Assim, agradeço a todos que nos acompanham até o momento, desejo a todos uma boa tarde e declaro encerrada a quinta reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL de 2022. Boa tarde a todos.